Olha meus amiguinhos aqui, cachorro faz amizade rapidinho com a gente. Ó. Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só gente, eu hoje trago um sistema de dobradiça e trava de porteira. Bom gente, se você já acha que é difícil fazer um trabalho bonito e bem feito, não é não. É só usar um pouco da criatividade, mas eu vou facilitar para vocês. Vamos começar aqui pela trava, ó. Não, vamos começar pela montagem dessa porteira aqui, ó. É tudo feito com tábua, ó. Essa tábua aqui, ele pegou duas tábuas, colocou, no, dividiu ao meio, ó. Certinho aqui, ó. São, É tipo que um sanduíche, ó. E aqui, ele veio aqui, parafusou. Aqui primeiro, com... Aqui é tudinho, tudo no parafuso. Nada nada, nada de prego. Aqui, ó. Essa estaca aqui, ó. Ela prende aqui, aqui no, no pé aqui, ó. E ela vai lá em cima, ó. A pressão... Quando a, aquela parte ali pesa, ela vai travar aqui, ó. Então, não, meu, meu para inteiro, isso, isso aqui eu sei direitinho. E eu também mexo um pouco com cartaria. Então, a, a, a pressão vai vir aqui, ó, no pé da porteira aqui, ó. E não vai, e aí é, é, é, é evita dessa parte descer e rachar no chão. Bom, essa parte aqui tá, tá legal. Agora vamos para a dobradiça. Aqui, ó. Aqui é um parafuso, aqui é um... É um murão tra tratado, para não apodrecer com a terra. Aqui foi feito um tratamento, aqui com algum produto, né? Para a areia não cortar, porque sabemos que a, a madeira não corta lá dentro do chão. Corta mesmo, gente, com a, com a terra. Aqui, o que é que ele fez aqui, ó? Pegou aqui um parafuso. Olha só, olha só aqui a dobradiça. Pegou aqui um parafuso. Um pouquinho, quase de uma polegada. Não é uma polegada, não. Mais grosso do que meia. Uma polegada, mais ou menos. Acho que é uma polegada. Olha aqui, ó. Aqui ele veio, tem uma porca aqui com a, com a arruela, ó. Furou aqui com a furadeira, alguma coisa assim. E aqui, ó, vejamos que ele colocou essa, essa chapinha aqui, ó. Essa chapinha aqui, ela é para não baixar aqui, ó. E ela, vem, ela serve para travar aqui, ó. Quando apertar o parafuso, ela não vai para lá. Olha que legal. Aqui ele veio com a chapa, ó. Dobrou aqui, ó. Dobrou aqui certinho, fez a curva. E abraçou lá e colocou o parafuso. Esse aqui, a porca, o parafuso foi apertar apertaram muito estouraram para o parafuso ficou dois Vamos um aqui para cima aqui ó aqui aqui dá para ver até melhor foi soldado aqui a chapa aqui ó focalizar aqui e aqui para não baixar ó aqui ó nesse de cima tem uma uma porca essa porca para aqui que é para ninguém le levar o porta embora né então esse sisteminha aqui é muito legal vou focalizar para vocês aqui ó e ele abraça aqui ó. aqui tá aqui os três parafusos ó então ele abraça aqui e essa porca evita pra... Porta não sacar fora, né? Então, esse aqui é magnífico, ó. Agora, gente, o outro lado, do mesmo jeito, vamos aqui pra trava, ó. Como é um, um, um portão sanduíche aí, ó. Então, aqui essa trava aqui, ó, ela vem, ó, colocou só a madeira aqui, ó, puxou aqui, ó, o portão abre aí, ó. ó. Aí você, você conectou lá, é só ir empurrar a tábua aqui, ó. Só que olha aí, aí que fácil, gente. Essa ideia aqui, eu nunca que tinha que tinha tido, ó. Mas aqui, ó, se eu for um dia fazer um portão assim para a fazenda, é muito fácil. Não precisa de você fazer, fazer perfuração. É só pegar duas tábuas e fazer o desenho bonitinho. Medir os espaços da altura ali, ó. Essa altura que ficou aqui em cima. Você mede aqui. Aqui acho que dá 12 centímetros. Ou 10. Então, você vai deixar os mesmos 10 aqui também, ó. o Mesmo 10 aqui também. Então, aqui é isso aqui, gente. Aí, de noite, tem uma corrente para apertar aí. Parafuso aqui também para... Um parafuso aqui, outro em cada uma. Como eu falei, vai, vai lá no pé. Olha que legal aqui, ó. isso aqui, ó. Olha que bacana aí. Ó. Tudo assim, parafusado. E é isso aí. Já aqui alguns pezinhos de cajueiro. Maravilha aí, ó. Olha só que legal. Arrumei aqui um amiguinho, ó. Um amiguinho aqui, ó. E a vantagem desse portão, gente, é que ele abre bastante, ó. Olha só que legal aí. Temos ali outro amiguinho ali, ó. Chegando ali, ó. Tem umas flores aqui, ó. Bom, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Deixa o seu comentário. Fala o que é que tá achando do canal. Manda pra gente alguma sugestão de vídeo. Um abração, fui. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Comente aqui embaixo. Tem que ser um joinha. Vai lá, clica no comentário. Deixa lá um joinha que vai ajudar muito o canal. Um abração, fui, tchau, minha gente.